Pessoal, eu fiz uma surpresa pro Thiago no dia do aniversário dele e o áudio ficou muito ruim, porque o meu celular tá com problema no áudio. É, mas acompanhem aí que foi um vídeo muito especial. Fala guerreiros, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui porque é aniversário do Tiagão. Tô até descabelada, ó, que eu fui pra academia já hoje. E agora é de manhã, e eu decidi fazer uma mini surpresa para ele. Eu encomendei uma cesta de café da manhã. Ontem eu comprei um perfume da Boticário, bem gostosinho, para dar para ele de presente. Então estou indo agora buscar a cesta de café da manhã. Acho que vai ser bem bonita, bem gostosa. E eu vou mostrar pra vocês essa surpresa que eu vou fazer pra ele Eu adoro dar presente, fazer surpresa É comigo, eu gosto E eu vou mostrar tudo pra vocês A reação dele, espero que ele goste bastante Então vamos lá buscar a cesta. Já tô chegando no lugar E eu vou pegar ali E vou direto pra casa pra levar pra ele Acabei de pegar a cesta, olha que bonita, pessoal Bem bonita, né? Tem bastante coisa, ó Tem um coração, Não sei o que é isso Na hora que a gente abrir Na hora que ele abrir, eu mostro pra vocês Ó, Uma coca era suco Daí eu pedi pra trocar por coca Porque ele não gosta muito de suco, não Um baguete, ele ama Pãozinho de queijo, presunto, mussarela Aí ah, ele e o Cauê vai fazer a festa Bonita, né? Então, bora levar pra ele essa cesta. Pessoal, já cheguei aqui ó, na garagem de casa. Eu não sei se ele está dormindo ainda ou se ele já está acordado mexendo no computador. Então, vamos lá levar a cesta pra ele. Acho que ele tá na cozinha. bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Estou ótimo. Feliz aniversário, Thiagão. Nossa, mas hoje ele para tentou... ah? você. Caraca. Achei que você ia estar dormindo ainda. Preciso cedo, com o meu celular. Ele está com o celular novo. Consegui instalar o WhatsApp agora. Conseguiu? Consegui. Nossa, eu não tenho Comprei uma lembrancinha para você de aniversário. Obrigado. Você achou? Top! Uhum. Já tinha ganhado alguma cesta? Não, de café da manhã? Você nunca me deu? Você também nunca me deu. <risos> Obrigado. Gostou? Gostei, adorei. Eu falei pro pessoal que você ia abrir e eu ia mostrar o que, que vem dentro. O que, que você acha da gente... O Cauê tá dormindo. da gente subir, acordar ele e abrir lá na cama. Vamos lá. Então vamos. E aí, neném. 18? É, você fez uma surpresa para mim no meu aniversário, né? Mas eu quis fazer diferente, porque todo ano eu faço surpresa pra você. Sempre faço um bolinho. Ô, oh, Cauêzinho! Bom dia, meu gatinho! Bom dia, amor da mamãe! Ô, oh, guarda aí, cara. Olha vai. ali o presente que a mamãe comprou pro pai. Olha aqui, filho. Olha ali. Cauê. Cauêzinho, olha ali o presente que a mãe colocou, comprou pro pai. Filho. Será que a fadinha trouxe moeda dele? Verdade, caiu o dente dele, pessoal. E ele colocou debaixo do travesseiro essa noite. Pra fadinha levar, né, filho? Se tiver moedinha é minha, hein? Você não vai ver que a mãe do pai? Hum, então abre, Thiago, vamos abrir. E eu tenho mais um presente. Sério? Aham. Uhum. Não sei se você vai gostar. Isso. Eu comprei um pra você, o aniversário é seu, mas eu comprei um pra você, um pro Cauê e um pra mim. <risos> Posso pegar o presente? Vai lá. Não? Não. Tá com sono, mamãe. Gostou, Thiago? Da sexta de café da manhã? Vou pegar o outro presente, tá? Tô abrir. Vou pegar o outro presente que eu escondi... Ah, sério? ...aqui no meu armário. O duro que agora eu não sei o que é. Esse é o do Cauê. Vou pegar os três, porque um é do Cauê, o outro é meu e o outro é do Tiago. Olha só a sacolinha. Estava precisando ou não? O <risos> aí, esse é do Cauêzinho. ó Porque se eu comprasse e não chegasse sem pra ele Ele ia ficar triste, esse é seu Esse aqui é meu Vocês estão muito enjoados, hein? Com café da manhã na cama Será que você vai gostar? O Cauê tá brigando ali, né? Com a cesta Abre o seu presente, filho